De olho no que foi a primeira parte da Fórmula 1 e com Red Bull, Ferrari e Mercedes na frente das demais, Lando Norris é quem tem mais pontos entre os pilotos das outras equipes. Dá para dizer que ele é o melhor do resto, do ponto de vista técnico? O paddock GP debateu sobre Lando. Voltando ao GP da Hungria de Fórmula 1, nós tivemos as três primeiras equipes e tivemos o resto do pelotão. E do resto do pelotão, Norris, Lando Norris, terminou na sétima colocação. A pergunta que eu faço para o Gabriel não é nem em relação à corrida em si. Tirando o pessoal de Mercedes, Ferrari e Red Bull, Lando Norris é o melhor piloto do resto? É o melhor piloto do, da segunda parte do pelotão na Fórmula 1? O Lando Norris está o melhor piloto do resto, tá? Eu vou responder dessa forma porque eu acho que... Acho não, tenho certeza, o Alonso é mais piloto do que ele e eu acho também o Gasly melhor do que ele. Mas ele está melhor do que esses caras. Está melhor do que o Gasly, que o Alonso, que o Ricardo. Eu acho que o, o Ricardo no auge era melhor do que o Norris atualmente. É, mas eu acho que o, o Norris está o melhor piloto da Fórmula 1B. É... ano passado ele já foi muitíssimo bem, acho que esse ano ele tá tirando ainda mais esse carro, que é um carro meio esquisito, né, que às vezes parece que é um carro bom, às vezes parece que é insuficiente, mas ele tá conseguindo competir com a Alpine sozinho, ele tá deixando a McLaren viva nessa disputa pelo quarto lugar é... e acho que ele tem um potencial muito grande mais para cima, eu acho que o Norris ainda tem potencial de evolução, ainda pode ficar melhor, mas Especialmente em classificação, o Norris faz coisas muito impressionantes. E você, Gabriel Carvalho? É, o Norris já há algum tempo tem sido um dos melhores pilotos da Fórmula 1. Esse ano, é, eu não sei se esse ano impressiona mais que 2021, né? 2021 foi um ano positivo demais, né? É, vários pódios, pole position, várias vitórias vitória e tudo mais. Mas é bom lembrar que, por boa parte de 2021, a McLaren teve o terceiro carro da Fórmula 1. Nesse ano, o Norris tem o um quinto, talvez... E mesmo assim, tá aí, ó, é, quatro corridas consecutivas nos pontos, aí, sexto, sétimo, carregando bons pontos, é o único piloto fora do, do trio de ferro aí, a, a ir pro pódio 2022, então, tudo que ele tá fazendo é bem impressionante, o piloto sempre foi muito talentoso, é, só foram três corridas sem pontuar em 2022, assim, foi realmente, performances abaixo, mas ele compensa muito bem isso, e ele tá realmente deixando a McLaren viva, numa briga que ela não deveria estar viva, né? Porque, enfim, você tem um camarada como o Ricardo, que é, não tem colaborado, né? Eu até achei falei, pô, agora o Ricardo, quem sabe, vai pelo menos ficar naquele nono lugar, né? E ontem ele chegou atrás do Mick Schumacher. Então, o Norris está fazendo um grande trabalho em deixar a McLaren viva nessa briga. É, para mim, sim, um dos grandes pilotos dessa temporada. Tirando o trio de ferro, quem que é o melhor piloto da Fórmula 1 2022? Também coloque o seu comentário aqui, que é muito válido nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, participe aqui sempre dos vídeos do Grande Prêmio nas redes sociais. E aí, quem é o melhor piloto do resto na Fórmula 1 2022? Responda nos comentários. E se você ainda não fez a inscrição aqui no canal, a hora é essa. Acione o sininho e deixe seu like.